Sônia, como é que era Búzios, quando era uma aldeia, para Búzios, agora uma cidade. Bom, para mim antes eu achava melhor, né? Em caso assim da minha criação. Agora hoje é difícil, né? Tá difícil ter, é, é trouxe mais assim coisa é, possibilidade para gente, né? Mas eu gostava mais do meu tempinho atrás. Gostava muito. O que que tinha de melhor antes na época da aldeia? O que que tinha? Essas coisas né que a gente, é, todo mundo cozinhava lenha, todo mundo pegava lenha no mato, é, a gente ia, todo mundo era de brincadeira, mas a gente ia, trazia nossos fechinhos de lenha, a gente passava a roupa no ferro de carvão, era... Ih! É muita coisa, é muita coisa para se falar. É muita coisa. A gente pegava frutinha no mato, que era cambuí, era fruta nossa, nativa. É, é, é muita coisinha boa, muita coisa boa, muita coisa boa. Tem saudade? Tem, tem, tem, tem. Tenho, tenho. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho três filhos e cinco netos. Poxa vida. Teu marido fazia o quê? Meu marido trabalhava na guarda municipal e era um músico na Assembleia de Deus. Ficava muito bem, o trombone. eu sou viúva, tô viúva há 21 anos. 21 anos. E eu... Faleceu cedo, né, com 48 anos. E os teus pais? É, meu pai era gente boa pra chuchu. Fazia o que na vida? Meu pai era pescador, pescador mesmo, daquele bem arretado. <risos> E ele pescava em alto mar? Não, não. Meu pai, meu pai pescava só em rede, em canoa, pegava, bonito. Era uma pescaria aqui de Buta era bonito, né? tinha outra coisa a não ser bonito. E botava Três também, uma rede que, que eles botavam antigamente lá fora, e pegava outros peixes, tipo panchova roubava esses peixinhos bons. Mas o dia a dia era bonito. E era de todo dia ter aquilo, todo dia tinha aqueles peixes. Vocês moravam onde? Ali na Rua das Pedras, em frente à igreja. Nascemos lá e ficamos até mocinho já. Todo mundo todo meu pai vendeu a casa e nós voltamos para cá, para outra, pra outra rua de trás ali que é Turibé de Fari. E depois meu pai passou a casa de peixe para aqui, né, para pertinho aqui do portuário, assim, mas não deu certo. Deu certo isso aí, porque o, o, ali era água doce, lá na praia era água doce, era sandávila, né? Como é pôr, que era a Rua das Pedras na tua infância? A, a Rua das Pedras era só casa de pescador, era só nós que morava ali. Todo, todo mundo que morava ali era, era nascido aqui mesmo, era nativo, todos. E a as... senhora fica triste quando vê hoje a, a Rua das Pedras? Tão... Às vezes. Vezes eu fico, eu olho para o lugarzinho onde era minha casa, eu fico muito triste, tenho muita saudade, sabe? E, e aí, mas era muito bom, não tinha nada, era só as casinhas de um lado, do outro, e pé de amêndoas, os pés de amêndoa, os pés de amêndoa direto até lá na outra ponta, era muito bom, era muito bonitinha a rua, a gente brincava ali direto na Rua das Pernas, e agora hoje a gente vê tudo ali, fica, né? Não é muito legal. Sim. é tristeza? Tá. A tá. senhora fico... chega a ficar emocionada quando eu falo É, de vez eu fico, de ver, hora vejo quem viu isso aqui, quem vê hoje, né? Cheio de loja. Tem ainda primo meu, um primo. Uns primos meus que moram ainda ali, que ainda tem a casinha ali. Perto do Dom Juan. Do lado do Dom Juan. Mas tá bom também, né? Tá bom. Tá bom.